ponto maravilhoso, bem bonito, fica aqui com um V, fica aqui com um Vzinho, muito interessante, é um ponto sólido, é, é sólido, aguenta bem, ele está a dois, dois, dois em cada em cada destes.